Todo mundo fala que pra você que steel frame ferruja, que, em fio, que steel frame se cortar tem que tratar junta, que steel frame é um saco fazer perfil em vara, tipo esse aqui, e que o correto é engenheirado. Só que não é bem assim. E eu vou mostrar tudo isso pra você. Tintim tchim, por tchim, tchim, no nosso especial daqui construindo steel frame na varanda da Tia Dulce. Nossa super varanda que vai sair, gente. Exatamente aqui a gente vai ter uma varanda. Que coisa maravilhosa. E se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Há quase 15 anos no mercado de construção a seco, já fiz obra em tudo quanto é lugar do Brasil. Sou originária do Rio de Janeiro, mas hoje eu moro em Salvador. Onde o índice de salinidade é altíssimo E eu tô fazendo uma obra de steel frame que não é ferrugem é Pois é Vou mostrar tudo isso para você. Então, ó Primeiro ponto Você tem que marcar as peças E tem que identificar os pedaços Igual a gente fez aqui Então eu tenho já, né Todos os pedaços marcados Eu tenho uma lista Com todos os tamanhos de corte de perfil Ok. E fiz a marcação. Eu tenho que pegar uma esmerilhadeira. No caso aqui, a gente está usando a esmerilhadeira da Skill. Nunca usei. Acabei de comprar no Mercado Livre, gente. Vamos testar se é boa. E aí eu vou dar uma dica pra você importantíssima, tá certo? Caso você for cortar Steel Premium, o ideal é que você trabalhe com disco de corte, que eu também comprei no Mercado Livre, de aço inox. Então tem que estar escrito aqui, ó, inox. Esse aqui é o disco da Box, que a gente vai testar. E eu também comprei esse disco daqui da Norton. E ele também é de inox. Você tá vendo aqui, ó, inox. Então a gente vai testar esses dois pra ver qual funciona melhor. Só pra você saber, o da Box era, tipo assim, três vezes mais caro que o da Norton. Então esse aqui tem que cortar pelo menos três vezes mais pra valer a pena, né? E aí, vamos pra cima. Lembrando que esmerilhadeira, sempre com hastezinho pra se segurar. Protetor, tá certo? E a gente ter o nosso óculos de proteção. Tomar muito cuidado. Então, primeiro ponto: os montantes de steel frame, muitas vezes, eles vêm assim, agarradinho. Mostrei já em outro vídeo, se você não assistiu meus vídeos de steel frame, vai lá e volta. Varanda da tia Dulce. Você vai pegar a chave de venda, enfiar aqui, ó, na pontinha e fazer uma alavanca. Fez a alavanca, ó, soltou. Agora uma dica: quando você for cortar. Você e a outra mais baixa. Ou seja, aqui embaixo não tem chão. Por quê? Quando eu passar o disco das esmerilhadeira, se você passar no chão, isso quebra o disco e voa o disco na tua cara. É muito, muito, muito perigoso. Então, primeiro ponto. Se você tem um desnível tipo esse, faz dessa forma. Bota um pedaço na parte mais alta e deixa o pedaço que você vai cortar o lado de fora. Agora, se você não tem, você tem que fazer com calço. Você vai botar um pedaço de pedra, tijolo, madeira... Às vezes até em cima do palete de placa. Você pode escolher em cima do palete de placa. Vitor, coitado. Do palete de placa. Agora é importante ter esse desnível. E eu vou pegar as merilhadeiras, explicar pra vocês tintim por tintim como é que a gente monta pra você não ter risco do disco quebrar e te machucar. Ó, então o primeiro truque com relação a parafusar, que eu vou dar o truque da extensão pra você. O fio da merilhadeira é curto. E aí então você vai precisar de uma extensão. A gente jogou a extensão lá pra cima. Só que o que acontece, você encaixa aqui às vezes fica saindo Aí você tem que dar um nó Antes de você ligar na tomada, você dá um nó Você pega, dá um nó aqui assim, ó Nó Deu um nó mesmo, um nó normal, gente Aí você vai e prende aqui, ó Tum! Aí o fio não vai ficar saindo toda hora Porque se for puxar, vai puxar o um nó ha! Segundo truque, o que você vai fazer? Aqui dentro na esmerilhadeira A gente tem o protetor que a gente precisa usar E a gente tem essa rodinha de ferro aqui a gente tem que tirar a rodinha de ferro e eu vou encaixar o disco aqui dentro. Então, vamos começar com o disco da Bosch. Encaixei ele aqui dentro, vocês estão vendo? E aí, gente, posso falar? Tanto faz com o lado para fora, o lado para dentro, tá? Não tem tanta diferença não. E aí, ó, esse lado daqui, ó, esse lado tem certo. Esse aqui é para dentro e esse aqui é para fora. Aí a gente num primeiro momento vai parafusar aqui assim, ó, parafusar é ótimo roscar aqui. E aí eu tenho que apertar ele bem. Esse botão aqui atrás, ó. Eu aperto e aí ele não roda. Aí eu pego a chavinha, aperto o botão e dou o aperto que precisa. Tá vendo? E você tem que travar bastante. Travou bastante, aí não tem problema nenhum. isso aqui não solta. Nem se eu quiser com a mão agora eu consigo soltar mais. Porque eu travei com a chavinha e apertando esse botão aqui. foi o que a gente vai fazer agora? Você, pra se proteger, vai botar sempre o quê? Óculos... E, gente, sempre com protetor. Você vai pegar aqui, tá certo? Tá filmando? Tá. Prendi essa ponta com o pé e essa daqui vai solta, ó. Eu ligo ela. Ó, experiência com o primeiro corte. Dica pra vocês. A gente fez o corte, a linha não tava tão reta. E eu fiz o corte seguindo a linha, né? E aí, não adianta, gente. Você segue a linha e fica reto, fica torto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai bater de novo um esquadrinho, um esquadrinho aqui. E não sei se vocês viram, cara, mas que máquina potente! Caraca! Muito potente! Teve uma galera falando, nossa, essa segunda linha não é muito boa... Potente a máquina, potente Porra, essa máquina da Skill, boa Pior que eu não ganho nada da Skill Skill, se você ver esse vídeo, me dá um presente Então, o que que acontece? Máquina boa, achei firme Boa de segurar Disco também que da Bosch bom Eu achei o disco bom também, pra vocês Só que o que eu tô fazendo? Eu não gosto de cortar muito não, eu tenho medo Eu sei, mas eu tenho medo Então, vou botar o maridão pra cortar Chamei ele, maridão, vem cá Ele tá vindo e vou botar ele pra cortar, até porque ele é médico Então se ele se cortar, ele sabe se cuidar Né? É, tá bom ah, Gente, chegou meu reforço ah, Meu marido é lindo, é que ele vai cortar os negócios pra mim Ele veio me socorrer, viu? Ele é ex-engenheiro, futuro médico Faz de tudo, gente E aí ele vai cortar os negócios que eu achei Mozão, cuidado com esse negócio aí Que ele é potente, viu? né? Ah, meu. ah, mas ele foi viu, viu o negócio de botar no mais alto e botar no mais baixo, tem que ser assim só que ele não botou o pé, ele botou a mão e essa, a, a atrapalha às vezes, né? Com certeza, mas ela, ela é quem dá o enriquecimento, né? Peça, né? É. Ela tem que ter aí tem que ter aí, mas atrapalha um pouquinho essa alavancazinha aí então vamos lá, vamos continuar a cortar. Agora uma coisa importante que eu quero mostrar pra vocês. O que que acontece? A pontinha a gente cortou. Tem gente que acha que quando a gente corta, precisa pintar com zarcão, galvite, ramerite, essas coisas. Só que não precisa. Por quê? O nosso perfil, ele é galvanizado. Na verdade, esse foi o lado que cortou. E por ser galvanizado, a galvanização ela faz uma cicatrização na borda do perfil. Então essa borda daqui, ó. Ela sofre uma cicatrização e o zinco vai cobrir a área do ferro que ficou exposta. Dessa forma, não há corrosão do perfil. É algo rápido, né, essa cicatrização que acontece? Você vai ver o olho no... cicatrizou. Não, não é assim, tá certo? Vai é algo que acontece devagar. É um processo, é um processo, é uma reação química que ocorre. Então, você cortou, você não precisa pintar nem nada do tipo, tá? Fica tranquilo com relação a isso. E a gente vai cortando. Moza, aproveita e conta. Esse disco da Bosch tá bom ou não tá bom? Ele é bom. Ele, Ele é bom. bom? Ele é muito bom. Os materiais da Bosch, normalmente, são muito bons, né? E aí a gente vai testar depois o da Norton, né? É que também é legal. Vamos lá. E bota o óculos de proteção, homem. Você usa dois óculos. Não tem como. Quando você usa óculos, você não precisa do óculos Não sei disso não, hein? Então, ó. Nosso super profissional de corte acabou com o disco da Bosch e foi usar Norton. Vamos lá, mostrar pra vocês. Disco da Bosch, tá vendo essa especificação aqui? Ó, disco abrasivo de corte, ácido inox, metal. Pegou tudo aqui, né? Vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13 14 peças Gravou ali, né? Joguei Deixa eu pegar o outro Diz com Também, tá? Assinóx Assinóx Vamos lá 1, 2, 3 Aqui, ó Vocês viram a diferença E Deixou os dois do mesmo tamanho então, por isso que é importante, e eu quero falar pra você. Muitas vezes, você comprar um disco de aço, de qualidade superior, cara, te traz economia. Você viu, o disco da Bosch, três vezes mais caro, só que cortou 14 peças. Disco da Norton, três vezes mais barato cortou três peças. E não pode só na economia, por exemplo, falou do disco, né? Não. Agora, por exemplo, ah. eu vou ter que parar. Parar, que mexer tempo, na ferramenta. Parar, é isso, ferramenta. isso aí. Isso leva um tempo. Então, isso leva um tempo. Então você perde a tempo, continuidade. Tempo, continuidade. Né? continuidade. Perde o ritmo de trabalho. Pois é. Por isso que eu falo, gente, tempo é dinheiro. E tem umas economias bestas que não vale a pena. Então, fica a dica. Eu não é falando mal da Norte ou não, mas é rentabilidade, né? Rentabilidade. Eu acho que é questão, os dois funcionam, os dois estão cortando, os dois funcionam bem, né? Um, nenhum dos dois quebrou, deu problema, todos, todos os dois atenderam o critério de segurança, mas é a questão do disco render mais ou menos. A Norton, por exemplo, é ótimo pra lixa, pra todo é. isso. A Norton, a gente usa ela demais, mas no caso do disco, ela... Disco deu bobeira, não tá valendo a pena para o steel frame, talvez para as pesado, outros materiais valem. Então... Prova dos 30. Segundo disco da Bosch. Da outra vez foram 14. Vamos ver quantos foram dessa vez. 25 perfis. É porque aquele primeiro, você tinha contado, você tinha cortado já alguns antes de eu chegar. Com aquele outro 25 perfis, um disco da Bosch. Tô bolado. Agora o bolado Já chegou e me deu. Só menina, eu trouxe esse óculos pra você. Vai botar isso? Botei. <risos> se você não tá acompanhando esse especial aqui no Construindo em Steel Frame na Dama do Gêssa, bota aqui embaixo. Se inscrever, ativa o sininho de alerta para você receber. Porque vai ter vários vídeos. E gente, a gente vai se divertir aqui. Porque é tudo em família, vocês não tem noção a zona que é esse negócio